Seja bem-vindo, está começando o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. O projeto de robótica empolga e desperta alunos de escolas públicas para novas oportunidades. Por sermos uma escola da zona rural, a gente sempre é menos valorizado. E a nossa escola é uma escola que tem grande potencial, que eu tenho certeza que alunos de lá vão ser pessoas brilhantes, que podem ter um bom futuro. A entrada de adolescentes no mercado de trabalho pela lei de aprendizagem é o tema da entrevista com a Auditora Fiscal do Trabalho, Luísa Faquin. Veja ainda os destaques da Justiça do Trabalho no giro da semana e no quadro Decisão. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista. O festival marcou o encerramento do projeto de robótica para alunos de escolas públicas do interior do estado. Realizado pela Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e SESI, os estudantes tiveram uma oportunidade para se aventurarem em novos desafios. Confira a reportagem. Dois dias de desafios. No festival de robótica em Cuiabá, os robôs deram show. Eles também, os competidores. Esse daqui é um robô que a gente, na primeira ideia, trabalha muito com anexo, coisa que a gente colocava e tirava de cima dele. A gente, por muito trabalho que estava dando e muita incompatibilidade, resolveu fazer o máximo que desse só com essa garra. Deu para fazer uma média de cinco missões, dá para fazer alguma outra. As ideias deram movimentos aos robôs. O robô, ele, a gente programa ele pelo software, por meio do computador, passo para um mini computador que tem no robô, aí a gente dá play e ele executa tudo que a gente programou pelo software. 52 estudantes de cinco escolas públicas do norte de Mato Grosso participaram do festival que envolveu as cidades de Juína, Colíder, Confresa, Alta Floresta e Campo Novo do Parecis. Tudo foi novidade para estudantes que vieram da zona rural de Confresa. A maioria dos alunos moram em fazendas, dependem do transporte escolar para estar indo para a escola. É uma escola que funciona no ensino só vez pertinho, por conta até dos horários, é, porque muitos dependem da, do pai ou da mãe, como tira leite ou trabalha em lavoura, entendeu? Então, assim, para eles ter participado desse projeto, de só de estar aqui, eu creio que já é uma grande vitória por conta que muitos deles não têm acesso nem da internet em casa. Me sinto muito feliz, porque por sermos uma escola da zona rural, a gente sempre é menos valorizado. E a nossa escola é uma escola que tem grande potencial, que eu tenho certeza que alunos de lá vão ser pessoas brilhantes, que podem ter um bom futuro. O evento encerrou o projeto de robótica, que desde 2018 capacita os estudantes. A coordenação é do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, e tem a parceria do Ministério Público do Trabalho. Ele faz com que os alunos que estão mais diretamente envolvidos nesse projeto, ao mesmo tempo em que eles se dediquem a essa atividade, eles também conseguem ter um desempenho melhor em todas as demais disciplinas. Então é realmente um projeto belíssimo que nós temos certeza é capaz de melhorar a vida dessas crianças. O importante é combater o trabalho infantil atacando-o na origem, ou seja, fazendo com que a criança permaneça na escola, permaneça executando as atividades que deve de fato fazer. As escolas ganharam computadores e peças de tecnologia específica para robótica. O SESI, Serviço Nacional da Indústria, capacitou os professores para trabalharem com os alunos em sala de aula. Essa parceria ela é rica ela contribui com o SESI no sentido do exercício da nossa missão que é disponibilizar a educação e contribuir para a mudança, com a transformação das pessoas. É um projeto que, que é futurista, não é? Porque trabalha temas atuais e com os olhos voltados para o futuro e, ao mesmo tempo, desenvolve é, o senso de espírito de equipe, é, valores como a solidariedade, o companheirismo, o respeito à opinião do outro é, e... O, o, ele incentiva também a pesquisa e então são, são mecanismos que propiciam o, o desenvolvimento do interesse no aluno na continuidade do, do, da, dos estudos, não é? E com isso então o aluno permanecendo na escola nós trabalhamos também o viés do combate ao trabalho infantil. Tudo parece uma brincadeira, mas não é. É ciência, é tecnologia. Eu sou uma pessoa muito competitiva e aqui a gente não pode levar em consideração a, competi a competitividade. A gente tem que ser uma pessoa unida com todo mundo e pensar principalmente é, na amizade que a gente vai fazer e no o que a gente vai aprender. E aqui o principal objetivo foi divulgar o que se aprendeu na escola, ao mesmo tempo combater a exploração do trabalho infantil. A gente foi convidado para participar do projeto da robótica. A gente imagina construir robô, mas é muito mais do que isso. O objetivo principal, na verdade, é desenvolver o aluno. A gente desenvolve comportamento, participação, integração, responsabilidade. Isso é coisa que a gente percebeu efetivamente crescimento neles. O evento chamou a atenção até de quem está acostumado com competições de robótica. O João Lucas é estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu só faço Engenharia Elétrica, só faço curso Exatas em si, por causa da, da robótica, que ela que me incentivou a, a, a querer seguir esse rumo na minha vida. Então, para mim, a robótica é capaz de é, motivar as pessoas, a robótica é capaz de mudar a vida das pessoas, em todos os sentidos. Muito mais que competir, para estes estudantes, foi uma experiência para a vida toda. Foi uma coisa incrível, uma experiência de você programar, montar robôs com peças simples que crianças pequenas podem usar. Uh, você conhecer novas cidades também, competir, ter aquela animação, tudo é muito único. Então foi uma experiência muito grande. A gente aprendeu muito, a gente viveu muito e foi muito divertido.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 No TRT de Mato Grosso, de janeiro até agora, mais de 5 toneladas de materiais que poderiam ir para o lixo foram destinados à reciclagem. Os dados são do Espaço Nassar, um projeto de empreendedorismo social que tem um ponto de coleta fixo na sede do tribunal. Também foram coletados quase 600 litros de óleo de cozinha. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso manteve a aplicação da CLT ao julgar o processo de um trabalhador que prestou serviços em navios de cruzeiros internacionais. A empresa foi obrigada a pagar 13º salário, horas extras e adicional noturno. A Justiça do Trabalho foi responsável por injetar 30 bilhões de reais na economia em 2018. São valores devidos aos trabalhadores que precisaram acionar a Justiça para garantir os pagamentos dos direitos. Para saber mais sobre o papel da Justiça do Trabalho, acesse a matéria completa da última edição do Janela TRT, no site www.trt23.jus.br. Na entrevista da semana, o assunto é a lei de aprendizagem, que é a oportunidade que o adolescente tem para entrar no mercado de trabalho sem correr o risco da exploração da mão de obra infantil. Para falar sobre isso, recebemos no estúdio a Auditora Fiscal do Trabalho e Coordenadora do Projeto de Inserção de Aprendizes no Mercado de Trabalho, Luísa Carvalho Faquin. A entrevista é no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já!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 A Justiça do Trabalho é uma das mais rápidas do país. Gostou? Compartilhe!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 Olá! Há 19 anos foi criada a Lei da Aprendizagem e, com ela, foram abertas oportunidades de inserção ao mercado de trabalho para jovens e adolescentes. Também é uma forma de combate à exploração da mão de obra infantil. Vamos falar mais dessa lei? A gente recebe aqui no estúdio a Auditora Fiscal do Trabalho e Coordenadora do Projeto de Inserção de Aprendizes no Mercado de Trabalho, Luísa Carvalho Faquim. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês pela oportunidade de tratar desse assunto tão importante. Importante mesmo. A gente já começa com a discussão. É uma discussão muito grande quando o jovem começa a ser inserido no mercado de trabalho. É, Pode-se dizer que a lei da aprendizagem define isso? Sim, a aprendizagem é a oportunidade formal e legal do jovem ingressar no mercado de trabalho. Pela nossa Constituição, o jovem é, não pode trabalhar antes dos 16 anos, exceto se for como aprendiz, a partir dos 14. Então, a partir dos 14 anos, já é possível ingressar no mercado de trabalho como aprendiz. Né, o jovem ele vai trabalhar e receber uma formação profissional. Então, essa é a maneira legal dele ingressar no mercado de trabalho. Quando a gente fala em combate ao trabalho infantil, então não quer dizer que o adolescente ele não pode trabalhar? Não, de forma alguma. A gente sabe que muitos adolescentes, inclusive, têm a necessidade de trabalhar, né? E por razões econômicas, é, ele precisa ingressar no mercado de trabalho. O que ele tem que fazer é de forma legal. Então, a partir dos 14 anos, ele pode ingressar como aprendiz. É, fora da aprendizagem, ele só pode trabalhar a partir dos 16 anos, e se não forem nem atividade perigosa, insalubre, nem noturna. É, a aprendizagem, ela é a maneira da gente tentar erradicar o trabalho infantil ilegal. Por quê? A gente sabe, né como eu disse, que muitos jovens precisam trabalhar, eles precisam ter essa renda. Então, eles acabam procurando o mercado de trabalho. E entrar de maneira ilegal, é gera né, uma série de, de explorações, aí ele não vai ter carteira assinada, ele não vai receber todos os seus direitos, ele não vai contar o tempo para o INSS, ele não vai receber FGTS, então essa maneira é uma exploração, na verdade, da mão de obra é, infantil e que a gente tem que erradicar. Para você ter ideia, aqui no Mato Grosso, do início do ano até agora julho de 2019, nós já afastamos 18 crianças que estavam trabalhando de forma irregular. Então, é um número alto. E aí, o que a gente precisa fazer com esses jovens? Se eles já têm idade para entrar na aprendizagem, ou seja, já têm no mínimo 14 anos, tentar inseri-los no mercado de trabalho através da aprendizagem, porque não basta a gente só realizar o afastamento. Se a gente simplesmente tira esse jovem do mercado de trabalho, mas não oferece uma outra oportunidade para ele, ele vai acabar voltando, porque muitas vezes ele precisa daquela renda. Então, a aprendizagem é o um meio de erradicação do trabalho infantil. Como esse jovem, esse adolescente, ele pode ter acesso ao mercado de trabalho de forma legal? Então, a partir do, dos 14 anos ele pode ser contratado como aprendiz. Ele tem que procurar as empresas que estão com vagas abertas para aprendizagem. Então, isso pode ser feito através dos bancos é, de, de emprego, por exemplo, o CINE, é, entidades profissionalizantes que possuem esse cadastro, ou diretamente com as empresas. Né? Então, muitas empresas divulgam aí nos jornais, nos meios de comunicação, nas redes sociais que estão contratando aprendiz. O jovem vai fazer o seu currículo e vai entregar nessa empresa. E aí, é, ele vai passar por um processo de seleção, né? vai ser entrevistado e se ele for selecionado para ocupar a vaga, ele vai ser contratado pela empresa como aprendiz. Como é que funciona a lei do aprendiz? Porque ele passa a ser um trabalhador, mas como é isso na prática? Então, as empresas que têm, no mínimo, sete funcionários e que não são microempresas, nem empresas de pequeno porte, elas são obrigadas a contratar aprendiz. A cota mínima é de 5%, né, em relação ao número de funcionários que elas têm. É, ela vai contratar esse jovem e vai matriculá-lo num curso de aprendizagem profissional. Então, esse jovem, além dele trabalhar na empresa, ele também vai receber esse curso profissionalizante. Então, ele vai fazer uma parte teórica, primeiro, numa entidade que oferece os cursos de aprendizagem, que podem ser as entidades do Sistema S, Senac, Senai, Senar, ou entidades sem fins lucrativos, que também oferecem cursos, de profiss cursos profissionalizantes, que são inúmeras no Estado. Então, esse jovem ele vai receber essa formação teórica e o que ele aprendeu na teoria, ele vai colocar em prática na empresa. Então, o, o contrato de aprendizagem, ele é mais do que um contrato de trabalho. Ele não visa só o fornecimento de uma mão de obra para a empresa, mas ele visa é, a aprendizagem, a profissionalização desse jovem. Carga horária de trabalho desse menor e quanto ele deve receber no mercado de trabalho? A carga horária, ela é de seis horas, de no máximo seis horas, podendo chegar às 8 horas, se ele já tiver encerrado o ensino fundamental. Mas normalmente os contratos de aprendizagem são de 4 ou 6 horas, porque eles acontecem no contraturno da escola, né? Então se o jovem vai na escola no período da manhã, à tarde ele vai fazer o contrato de aprendizagem, primeiro indo para a entidade fazer a parte prática e depois indo para a empresa a parte teórica e depois indo para a empresa fazer a parte prática. Então normalmente os contratos são de 4 horas. É, e o salário que ele tem que receber é o salário mínimo hora, então tem que ser respeitado o salário mínimo, mas proporcional ao número de horas que ele trabalha na empresa. As empresas. Depende do porte das empresas ou todas as empresas são obrigadas a contratar aprendizes? Então, só não são obrigadas as microempresas e as empresas de pequeno porte. As demais empresas, se elas tiverem no mínimo sete funcionários, elas já são obrigadas a ter aprendizes. E independente da atividade que essa empresa exerça, tá? Então, pode ser de empresas do comércio, indústrias e, inclusive, as agropecuárias. Então, as fazendas também são obrigadas a contratar aprendizes. E a realidade hoje, qual é? Infelizmente, a gente tem muita dificuldade ainda na inserção desses aprendizes. Para você ter uma ideia, o Estado tem um potencial de mais de 17 mil vagas para aprendizagem. E nós só temos hoje nem 7 mil aprendizes inseridos, então você vê aí que tem um déficit muito grande no cumprimento da cota. Muitas empresas ainda não estão conscientes do seu papel, porque isso é mais do que uma obrigação legal, é um papel social. Né? Pela Constituição Federal, a profissionalização dos jovens é um direito e é, um, e é uma obrigação, tanto do governo quanto da sociedade. Então a empresa, enquanto sociedade, ela também tem esse papel de profissionalizar os jovens. Então, muitas empresas ainda não têm essa consciência, mas também nós temos dificuldades no estado em relação aos cursos. Muitos municípios têm potencial de empresas que têm a obrigação de contratar aprendizes, no entanto, não existem os cursos de aprendizagem profissional nesses municípios. Então, também é um, uma, um assunto que nós estamos trabalhando com o Sistema S e com as entidades sem fins lucrativos para que elas estendam a abrangência é, em todo o território aí do Mato Grosso com cursos de aprendizagem para oferecer esses cursos também nos municípios do interior, né, nos municípios pequenos e que tem muitos jovens que precisam dessa profissionalização. Para você que está nos acompanhando, hoje nós estamos falando sobre a lei da aprendizagem que é uma forma legal do jovem adolescente ser inserido no mercado de trabalho. Próxima pergunta que é, existe fiscalização e as penalidades para as empresas que não cumprem a lei? Existe, sim. A fiscalização ela é feita pelos auditores fiscais do trabalho. Né? É, nós emitimos notificações para que as empresas é, comprovem o cumprimento da cota. Então, é todo feito todo um trabalho de conscientização, é, de explicar mesmo como que é feito esse contrato, quem que eles podem contratar, como, quais são os direitos, quais são as obrigações e tudo. Passado isso, se a empresa opta por não fazer a contratação, ela se recusa, né, e aí por ela estar tá infringindo a legislação, ela vai ser autuada, né, lavrado um auto de infração, que depois de um processo administrativo pode gerar uma multa. Além disso, a gente tem a atuação do Ministério Público do Trabalho também, através das ações civis públicas, dos termos de ajustamento de conduta e depois a judicialização dessas ações e aí vem aqui para o TRT. Hoje você falou sobre os desafios né, de se colocar em prática a lei da aprendizagem. Campanhas, elas são muito importantes para essa conscientização? Tem campanha aí? Tem. Agora no mês de agosto nós temos a Semana Nacional da Aprendizagem, que é um período... É para ser trabalhado em todos os estados com uma programação voltada para a aprendizagem mesmo, para divulgar e conscientizar sobre essa importante lei. É, nós vamos realizar aqui no estado do Mato Grosso, vai ser no período de 19 a 23 de agosto. No dia 19 nós vamos ter uma audiência pública que vai envolver as empresas que estão obrigadas ao cumprimento da cota no estado, as entidades que oferecem os cursos, os órgãos públicos. É uma audiência que vai ser realizada aqui no TRT, é um evento feito pela inspeção do trabalho, junto com o TRT e o Ministério Público do Trabalho, então a gente vai fazer esse trabalho de conscientização. E no decorrer da semana, nós vamos trabalhar com os jovens. Né? Então, porque a gente sabe que muitos jovens não sabem que têm esse direito de ingressar no mercado de trabalho com a aprendizagem. E aí, acabam indo de maneira informal. Então nós vamos fazer é, oficinas com esses jovens, divulgando a aprendizagem, é, ensinando a fazer currículos, ensinando a se portar numa entrevista de emprego. É um evento também realizado em parceria com o Sistema S, que vai a, a ajudar a gente com essas oficinas. Quem quer saber mais sobre a lei da aprendizagem, inclusive sobre esse evento, ou quem quer colaborar fazendo denúncias também, se uma grande empresa não abre vagas, portas para os adolescentes, jovens que têm esse direito? Tem um telefone, um site? Tem, nós temos o site, né, que é o www.trabalho.gov.br, que lá... Tem o link da aprendizagem, você consegue ter acesso a toda a legislação, tirar as dúvidas, tem o manual da aprendizagem. E aqui no Mato Grosso nós temos a Superintendência Regional do Trabalho, que fica ali no Porto, ao lado do Sesc Arsenal. O telefone é 3616-4800 e poder pode ir até lá, preencher o formulário com a denúncia. Então, se souber de algum jovem que está trabalhando de forma irregular, que está tendo a mão de obra explorada, trabalho infantil, é muito importante fazer a denúncia para a gente. Hoje nós conversamos com a Auditora Fiscal do Trabalho e coordenadora do projeto de inserção de aprendizes no mercado de trabalho, Luísa Carvalho Fachin. Luísa, muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês.